Fala aí galera, que que a gente tá com mais vídeo, tio. e hoje a gente vai fazer a, sua, a nossa própria skin Se for ver assim, aqui é só um básico do básico Então vamos procurar um modelo aqui Eu tenho um modelo aqui, ó. vou deixar o link da descrição, o deixa... link do modelo Eu vou republicar aí, tá? Então bora lá Então gente, a deixa... primeira coisa que a gente vai fazer Vamos multiplicar esse olho aqui. Ele vai ter três olhos. Eu tô sem óculos, já, já, já, já, já volto. Gente, já voltei. E o que é que eu fazer, ó? Como falei, vou multiplicar esse olho. Como disse, ele vai ter Ok, gente? Então, gente, a primeira coisa que a gente faz eu vou colocar o um chapéu nele, o é. Vai ter esse chapéuzinho aqui. encaixadinho, que é que tá no Não tá. E pronto. E assim aqui um Clampage. E vamos fazer as animações dele. E vai ser idle Vamos primeiro pegar o kit hum, que, que eu também vou deixar aqui na descrição. Crédito, e eu não sei quem fez esse kit então pessoal pessoa humano que tiver feito esse kit e, e, e ver esse vídeo me desculpa que eu não sei seu nome tá mas hum, a gente se vai comprar aqui é um modelo aqui aqui template E pronto. Aí, gente, não vou colocar esse tempo se for certo, não, mas vamos continuar. Só vou colocar uma ferramenta aqui, ó. Opa, serra. Vamos pegar isso tem aqui, ó. E está ali. Vamos pegar uma arma aqui do box. Pegar uma arma. Aqui, gente, vai colocar nele, porque esse é sem arma. Vou colocar esse facão. Facão aqui, ó. Então vou virar ele e vamos colocar ele na mão e pronto. Pronto, gente. Vou colocar isso em template. E pronto, vou animar. Aí, a gente, fazendo a sua eu já volto. Esse vídeo. E gente, já terminei as, as animações. E pronto, tá tudo aqui. Só não deve fazer cabeça por que Tem que ir, meu pai se não vai dar erro. Vamos, vamos testar. Let's play. Vamos lá. Chapéu, cadê fazer uma união? pronto já, acho que já deve ter arrumado bom hum, vendo. ver falta uma, uma coisinha o script de matar E aqui, o tinha um tiro do pig jasper, quer dizer, do flop, que eu não posso mais usar ele. Isso faço por uma parte. Um hotpot. vou apagar isso aqui e pronto. E tem outro kit que eu vou deixar aí na descrição. É o... Deixa eu olhar aqui. Lewandowski Kit. Quer dizer... lark Bosk Kit. Kit. Bugou, travou. Gente, vamos ter que esperar. Sempre trava, sempre trava, sempre trava, sempre trava. Sabote, eu já volto. Pronto gente, já, já carregou aqui. Então, bom, aqui vocês vão agrupar em Replicate Storage. E replicate, replicate Storage. Vocês vão em Script Service. Desculpa. Aqui vai ser em StartGear. Você é deletista e tem que estar escrito delet-me. E serve space. Depois, e o Depois de eu você vai aparecer no Love's Kit, não tudo, tá? Então, chegou na hora de editar o menu. o menu, esse episódio vai ser mais longo. Você vai em gui Vai em Trogui coloca em então eu vou trocar os assim. eu vou fazer o melhor e já volto. Nossa. Gente, quase que eu fiz o vídeo, tudo então já tá pronto. Fechar esse ito. E pronto. Tá pronto. Ele vai dar o nome dele. O nome dele vai se chamar. Vai se chamar. Hum... chama Brawl. E pronto. Onde tá o Brawl? Bora lá. Então aqui, a gente vai clicar em Closet, eu tenho um Closet aqui. Vamos aqui, né? Ele vai ser de Guerra. Tudo bem. Vai ficar assim mesmo. Então, gente. gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos botar o kit aqui. Deixar o texto do template aqui, tá? Então, tchau, fui!